Fala pessoal, tudo bem com vocês? Márcio Guimarães mais uma vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal onde nós vamos falar sobre quais são os maiores erros das pessoas que precisam financiar o um imóvel, ou seja, quais são os maiores erros das pessoas que precisam contratar um financiamento habitacional. Isso mesmo, as pessoas precisam financiar o imóvel e me mandam muitas perguntas referente às suas dúvidas as suas inseguranças através do meu canal no youtube e também o meu canal no instagram que eu vou deixar ele passando aqui em cima caso você não me siga lá no instagram você está perdendo porque lá nós temos um contato muito mais pessoal nós conseguimos trocar muito mais ideias também assim aqui como no youtube mas lá eu posto um pouco mais da minha vida pessoal dos meus desejos converso mando stories respondendo em tempo real as suas perguntas então, o maior erro das pessoas que vão comprar um dos maiores erros que as pessoas que precisam financiar o um imóvel é justamente desconhecer do financiamento na verdade você precisa tomar muito cuidado e precisa conhecer um pouco mais do financiamento que você tá entrando para não acontecer de você assinar um contrato fazer o financiamento assinar tudo certinho apenas com aquela emoção de comprar o um imóvel, de adquirir aquele bem, de ser o sonho da sua vida e depois isso se transformar num tremendo de um pesadelo. Conhecer o financiamento, conhecer de financiamento é a melhor forma para você ter uma escolha melhor. E quando eu digo conhecer de financiamento, você não precisa conhecer dos detalhes, das entrelinhas de tudo que está acontecendo. Você precisa ter apenas um planejamento da sua vida financeira. E isso eu venho batendo na tecla e tentando ensinar para muitas pessoas aqui pelo YouTube e muitas não dão nenhuma atenção para o planejamento, Porque Quando você tem a emoção, o sonho, a vontade de comprar, é muito legal você sair para comprar, eu também sou assim, o desejo. Depois a gente vê o que vai acontecer, não é verdade? Só que quando você tem um planejamento, você tem uma vida melhor. Quando você faz o financiamento para frente. Por que eu estou dizendo isso? O financiamento imobiliário é uma dívida muito longa, por muito tempo, que você também precisa ter um planejamento para quitá-la antes. Então eu acho que entrar num financiamento sem ter nenhum conhecimento, apenas ir buscar o imóvel e ver o que vai dar, e entrar e passar a documentação e ver se aprova, é uma das tremendas desculpa a expressão, que um cliente faz ao buscar comprar um imóvel. O segundo maior erro, no meu ponto de vista, é as pessoas se atrapalharem na hora do planejamento financeiro. Quando eu digo isso, é o seguinte, a gente está com aquele desejo de comprar um imóvel, de colocar o um companheiro ou a companheira junto para ver se vai passar o financiamento, coloca um pai, coloca um tio... Para justamente buscar o nosso objetivo, esquece desse planejamento. Esquece que muitas vezes é necessário dar uma entrada e que muitas vezes não é só a entrada e não é só a parcela do financiamento que cabe dentro do teu orçamento. É necessário computar aí também alguns custos extras na negociação como o ITBI que você precisa pagar. Eu vejo muitas pessoas às vezes entrando, por exemplo, para negociar um imóvel e elas têm lá, por exemplo, 70 mil reais exemplo, tá? Ou 50 mil, tá comprando lá um imóvel, por exemplo, de 250 mil, dá 50 mil de ato, que é referente a 20%, e ela só tem esses 50 mil. E ela vê que é possível dar, vende o um carro, consegue juntar os 50 mil financiamento parcela tá ok, e só que pra sair o financiamento lá tal, ela precisa às vezes quitar uma, o, o ITBI, pagar a, a escritura, fazer alguma coisa, e ela já não tem mais nenhum dinheiro, porque ela já está buscando um imóvel que deveria buscar de 200 mil, para dar 40 mil de ato, e ficar com 10 mil as custas, ela busca um de 250 mil, porque tem um quarto a mais, e ela mora sozinha, entende? Então, esta, esta um, embrulho, essas coisas enrolar, sem ter um planejamento, a hora de de fazer a negociação correta, muitas vezes o próprio corretor está lá buscando entregar algo que você que está comprando está buscando, mas na verdade não é um erro do corretor te entregar algo que você está buscando e sim você está buscando algo que não deveria por não conhecer e não ter um planejamento financeiro adequado. Fora isso, existe alguns custos quando você compra um imóvel novo que vai você vai ter que colocar piso, que você vai ter que colocar os lustres da casa e vários outros detalhes que acabam Atrapalhando o seu planejamento. Então, eu sempre gosto de dizer que é: vocês precisam ter muita atenção neste planejamento. Se é o um sonho de buscar um imóvel de 250 mil você só tem 50 mil, espera mais um pouco, junte mais uns 15, 20 mil reais num planejamento familiar, juntando, abrindo mão de algumas coisas para realizar esse sonho. Não abra mão porque vocês vão ter muitos problemas futuramente caso aí essas parcelas não consigam ser cumpridas e os juros é alto e vocês podem vir até a perder o imóvel. O terceiro maior erro que eu vejo na hora de pedir um financiamento imobiliário é na demora da, na entrega, demora da entrega dos documentos para o banco, isso mesmo. Não é bem visto essa demora e existe uma dúvida muito grande e muitas pessoas reclamam também falando, pô Guimarães, Pô, mandei já a documentação, o cara tá me pedindo de novo o comprovante de, de, de renda. E eu já mandei três vezes. isso gente ficou até chateadas e brava com o próprio corretor que está intermediando esta negociação para conseguir entregar certinho. Esta demora, na verdade, não é bem vista para o banco, porque o banco e o próprio gerente acham que o cliente está querendo resolver algumas outras situações ou não tem essa documentação e vai forçar criar uma documentação. Nós sabemos o que nós estamos falando aqui, não precisa falar abertamente para poder entregar. É verdade isso, né? E por que, que ela não é bem vista? Bom, primeiro por atrasar todo o processo e tem processo entrando no banco direto. O gerente tem que voltar e analisar novamente a documentação para pedir lá os três últimos olhares. Se você entrega, RG, quais são os documentos, né? Vamos falar assim, que você precisa entregar para conseguir o financiamento. Basicamente, depende de banco para banco, mas basicamente é RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de estado civil. Se você for casado independente da forma do que você casou, se é comunhão é, parcial de bens, se é separação parcial de bens ou, ou inclusão é, é, total de bens, me, me fugiu a palavra, é necessário entregar a certidão de casamento o RG e CPF da esposa, por mais que ela não vá fazer é, participar da renda. É preciso é, informar ao banco entregar até na hora de gerar o contrato de compra. Fora isso, é importante você comprovar a renda, e para comprovar a renda, é necessário entregar junto os seus três últimos olerites. Esse é o básico, tá? Aí quando você não tem olerite, as pessoas entregam os seis últimos extratos bancários para tentar fazer um financiamento, conseguir o financiamento, quando é autônomo, é necessário entregar também o imposto de renda caso você esteja utilizando FGTS para comprovar que você não tem. Ou seja, basicamente são esses documentos. Então, se você vai sair para procurar um imóvel, já deixa os últimos três olees separados, já deixa os últimos seis extratos bancários preparado, já deixa teu imposto de renda preparado, já leve o atual, eles podem pedir pode atrasar. Então, agilize essas informações para você conseguir o financiamento da melhor forma possível e o mais rápido possível. E o quarto, o quarto erro maior das pessoas que buscam o um financiamento, antes de falar o quarto erro, eu vou pedir para você, se já está gostando desse vídeo, clicar aqui em gostei do vídeo, clicar em se inscrever no canal e acionar o sininho para que você possa me ajudar o vídeo também chegar no maior número de pessoas o canal cresça e nós possamos aí estar tá sempre em visibilidade no youtube para ajudar outras pessoas que têm um sonho igual o seu de comprar um imóvel de ser aprovado no financiamento e ó, deixa eu falar mais uma coisa aqui por, nos próximos meses vai ter uma novidade que eu estou criando junto aqui com algumas pessoas em Curitiba para ajudar você diretamente. Antes disso, caso você precise do meu auxílio, da minha ajuda, eu tenho um link que eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do, do canal, que eu faço uma mentoria, uma consultoria, uma assessoria, como você quiser chamar, para ajudar as pessoas, desde a escolha do imóvel, se programar, se organizar financeiramente, eu dou todo o auxílio para essas pessoas até a escolha do imóvel, comprar o imóvel e ter a chave nas, nas mãos. Eu não estou dizendo que eu faço você ser aprovado no financiamento. Eu ajudo você na sua trajetória até você realizar esse sonho com todas as informações importantes que você precisa saber. Te acompanhe através do Zoom. Isso mesmo, nós fazemos um um call aqui através de vídeo, você vai ter meu WhatsApp para que você possa ter, estar em contato comigo e a gente possa fazer. Isso tem um custo, isso tem um valor, mas para você que é inscrito aqui, entre em contato comigo através do meu Instagram lá e peça que você avise que você é, é, meu, é inscrito, me viu pelo YouTube e eu vou te dar um cupom de desconto de 50%. Tá bom? Então não fique preocupado, é, poxa, eu não vou conseguir. Às vezes, esse valor que você vai estar tá investindo em conhecimento para você vai te ajudar muito na realização desse sonho na compra do seu imóvel e você não vai perder dinheiro meu filho e minha filha muitas pessoas estão perdendo dinheiro comprando imóvel sem planejamento e sem uma ajuda de um profissional adequado tá bom então vamos lá o quarto erro mais comum das pessoas é tentar esconder informações de dívidas e buscar o financiamento tentando esconder elas que que vai acontecer Gente, eu vejo muitas pessoas falando assim, Guimarães, eu tive um problema com o banco, mas foi há 10 anos atrás, eu quitei, eu paguei. Será que eu consigo o financiamento? É. O banco, infelizmente, ele tem, eu digo infelizmente, mas ele tem como saber que você deixou de pagar uma dívida há 10 anos atrás e ela caducou, ela não caduca, ela existe no banco, mas tem essa informação e o banco vai conseguir ver que você buscou um empréstimo há um tempo atrás e não conseguiu pagar. Então quando você tem claro uma dívida na lojinha da esquina com o seu joaquim não pagou é uma coisa tá quando você comprou um, um, um carro e financiou atrasou as parcelas foi para busca e apreensão você entregou o carro está dizendo para o banco na verdade mesmo que seja dez anos atrás que você buscou um financiamento um empréstimo o banco confiou em você infelizmente infelizmente isso não é isso não é nenhum vamos dizer assim meu a vergonha isso acontece com todos nós já aconteceu comigo sim em muitos outros casos não precisei entregar o carro mas já passei por muitos problemas financeiros iguais a você só que o banco tem como saber que eu não consegui assumir essa dívida e precisei entregar um bem isso é ruim para o teu score bancário muitas pessoas elas em, se confundem com a questão do score comercial que está em loja essa que você vê no serasa no cproc no Boa Vista e olha lá esse isso que eu falo nos vídeos esse score ele te dá um retrato uma indicação de mais ou menos como vai estar o teu score bancário porque os bancos têm as suas próprias análises então não adianta esconder nenhuma dívida para o banco é melhor você regularizar estas dívidas todas essas pendências. Ah, Guimarães, mas eu fiz um acordo com o banco e paguei. Será que você é aprovado no financiamento? Depende, depende de, que, de tipo de acordo que você fez, depende se você cumpriu o acordo certinho, depende de toda a tua saúde financeira para o banco acreditar. Lembre de uma coisa que muitas pessoas falam lá no YouTube e eu gosto de deixar bem claro aqui. O banco ele não é obrigado, ele não é obrigado a te emprestar o dinheiro para a compra do imóvel, nem mesmo o Casa Verde e Amarela, ele por mais que seja um plano do governo, ele não é obrigado a te emprestar o dinheiro como muitas famílias é, pensam, entendeu? Por mais dif com dificuldade que você tenha, por mais problemas que vocês estejam passando, por mais, é, é, por mais problemas habitacionais que nós temos, o banco ele não é obrigado a te dar um imóvel financiado o, o, o imóvel ele pode sim ser doado para você se existir um plano do governo para isso sem problema mas se existir uma troca de financiamento nenhum banco nem mesmo do governo ele é obrigado a te dar um financiamento só para deixar bem claro aqui para vocês que esconder dívidas para o banco obviamente você pode ter um problema na hora de comprar seu imóvel principalmente na hora da compra porque você tem uma pequena uma grande esperança de comprar você assina contrato de financiamento você paga a entrada você vai buscar alguma coisa e depois pode ter problema e você vai perder o seu dinheiro por isso eu sempre gosto de lembrar que ter uma consultoria é importante, tá bom, gente? Então, esses foram os quatro os maiores erros que eu listei aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, like. Para receber vídeos como esse, se inscreva. E para receber notificação do YouTube, sininho aqui para ajudar o canal, tá bom? Um grande abraço para você eu vejo vocês aí nos próximos vídeos com as novidades que virão aí para frente nos próximos meses. Até mais. Tchau, tchau.